Paz do Senhor, e aí gente, beleza? Bom, eu estava pensando e eu refleti sobre várias coisas sobre a Bíblia esses dias. E eu estava pensando na frase em que Jesus fala que só eles são dos rins e os corações. Se só eles são dos rins e os corações, por que você está preocupado com a pele, com a roupa, com o sapato da pessoa? Você tem que pensar é que Deus é, que é capaz de julgar alguém, porque todos nós somos errados nesse mundo. Então, vamos pensar bem direitinho no que a gente pode fazer. O que Deus nos ensinou a fazer. Não é só amar? Então, por que não amamos sem julgar? Amamos assim puramente, como Deus nos ensinou. Vamos amar ao próximo, acima de nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. E só assim conseguiremos ser felizes de verdade. Muito bem.